Principais características do tipo 6: a sua atenção está voltada para tudo o que pode dar errado ou ser perigoso, os perigos ocultos, as incongruências, as dificuldades em potencial, as implicações, as interferências e as entrelinhas. Ele direciona a sua energia para duvidar, pôr a prova, buscar intenções ocultas empreender uma análise lógica das coisas, bancar o advogado do diabo, manter uma atitude ambivalente diante das autoridades, demonstrar sua força, garantir a sua segurança, granjeando a boa vontade dos outros, sendo leal e fiel aos outros e dedicando-se a causas nobres e dignas. Ele faz o possível para evitar ficar desamparado e impotente diante do perigo, sucumbir ao perigo e sofrer danos, ficar preso em dúvidas e pensamentos contraditórios, contradizer ou pôr resistência às pessoas das quais depende, a fim de que elas não se afastem dele. Seus pontos fortes são confiabilidade, lealdade, prudência, uma mente inquisitiva, calor humano, perseverança, responsabilidade, disposição de proteger os mais fracos, intuição, espirituosidade e sensibilidade.